Jump to the car on a Friday night I wanna drive with you Looking for a bar in the nearest town I've never seen a sky so blue Boa, dias, malta Nós vamos começar o ano 2017 oh. Nós vamos começar o ano 2019 Com uma mudança de visual Aqui de estimação. Este cabelo branco acompanha-me desde... Estás muito perto. Foi o primeiro cabelo branco que me apareceu e eu nunca o arranquei, cortei o fim. Não é por causa disso que eu pinto o cabelo, eu pinto o cabelo há séculos, adoro pintar o cabelo em casa. E hoje vamos pintar o cabelo outra vez. Eu pintei o cabelo em setembro do ano passado e agora vou retocar, porque esta tinta é de 28 lavagens, desaparece ao fim de 28 lavagens e por isso é que eu gosto imenso dela. Não é para sempre, não ficamos com o cabelo marcado nem nada e dá imenso brilho, por isso eu vou-vos mostrar aquela que eu vou usar. Em Setembro eu pintei com esta, 415, uh, com em Creme Gloss, a minha coloração clora de supermercado preferida. Eu já tinha dito nessa altura, em Setembro, quando gravei uh, os stories, na altura. E vocês disseram porque eu devia ter gravado o vídeo, por isso cá estou a fazer o vídeo. esta é 415 e esta é 535. Depois no meu Instagram, para vocês me ajudarem a escolher, porque para mim é um bocado igual. A única diferença de uma para outra é que esta tem uns reflexos mais dourados e esta tem um, uns reflexos mais cinza. E pronto, estas tintas agora têm também 4 ingredientes naturais, que eu também vi. E... O que eu mais gosto nestas tintas é mesmo o facto de me dar uns reflexos e mais brilho e nota-se mesmo diferença. Eu noto essa diferença neste momento, porque normalmente quando eu pinto o cabelo deixo que ele fique mais oleoso para proteger as minhas raízes, dizem, não sei se é verdade ou não, mas faço sempre isso. Então o cabelo está completamente sujo, já não lavo para aí há 4 dias e vou, vou pintar muito o cabelo. Ele está assim meio baço, sem graça. E a tinta mais votada no meu Instagram foi esta, é chocolate, por isso eu vou usar a chocolate. Estas tintas não têm amoníaco, nem mudam a cor do nosso cabelo. Porque como sai com as lavagens, não algo permanente, não danifica o cabelo. Bem, vamos lá começar a pintar. Aquilo que eu faço é basicamente dividir o cabelo em dois. <música> vai está aqui as luvas à parte, mas antigamente vinha, as luvas, que tem nesse jeito, não pintem o cabelo sem luvas, ok? Eu já fiz isso, é que eu já pintei mesmo muitas vezes o cabelo e já fiz montes de erros, um deles foi, as luvas, tipo, isto não é uma cor permanente, não vou usar as luvas, e fiquei com as mãos pretas, portanto, não façam isso. Portanto, aquilo que eu vou fazer agora é misturar a cor com o, isto está aqui em inglês o nome, mas isto tem um nome... Uh... Acho eu, não sei se estou a dizer a palavra certa ou não. Creme revelador com a cor que eu escolhi. Já experimentei de vários tipos de, de tinta. Já me viste quantas cores de cabelo veio? Não sei, meses. Eu até de lilás. Não era lilás, tinha uns reflexos liláses. Que também era da casting creme love, by the way. Era o violeta, o violino, o que era. Pronto, tudo o que é lixo, põe aqui dentro, aqui dentro. E guardo para mais tarde o condicionador que vamos precisar e as luvas que vamos abrir agora. Agora, aquilo que eu vou fazer é aplicar já aqui no cabelo branco, portanto, atacar já este cabelinho branco. E neste daqui. E neste daqui. O que eu faço é aplicar nas raízes todas e deixar de atuar. E agora, por incrível que pareça, aquilo é que eu faço é pôr na mão mesmo, porque é muito mais fácil de aplicar, menos para mim, e vou aplicar nesta metade do cabelo. Agora nesta fase em que eu estou assim, aquilo que eu vou fazer é passar um pente para ter a certeza que fica tudo uniformemente no cabelo. Outra maneira que eu também gosto de aplicar é fazer assim em zig-zag. Também fica bem aplicado, zigzag. E agora com a mão, espalha. Tirar e ter aquele momento Não. Vou agora ali ao chuveiro tirar isto. E, e pronto. Agora basicamente quando eu tirar o, a tinta do meu cabelo. Depois da tinta toda tirada eu não vou lavar com shampoo. Não vou fazer nada. Aquilo que eu vou fazer é usar o condicionador. E vou fazer uma pequena máscara com ela. Pá, uma máscara de 20 minutos. Depois tiro, seco. E já vos mostro o resultado final. E é este o resultado final do meu cabelo. acho que ficou muito giro, mais brilhante. Sinto que ficou muito mais suave, não sei se é possível ou não. Mas entretanto, uh, ontem já estávamos sem luz, por isso é que eu não filmei. Nós vamos sair agora, o meu batom ainda está a secar. O meu cabelo está bem castanho e bonito brilhante, bonito e saudável. E foi isto para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste tutorial de como é que eu pinto o cabelo em casa. Eu vou deixar no meu Instagram também o antes e depois deste, desta pintura. Eu acho que é ótimo para podermos experimentar, mudarmos o look, dar mais brilho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos e vemos no próximo. Beijinhos!